É, boa tarde, meu nome é Paulo, é, eu vou falar aqui sobre é, como contribuir para o projeto Debian. O título da palestra é O Projeto Debian Quer é Você, eu sou, eu sou Debian Developer, ou seja, eu sou um desenvolvedor oficial do projeto Debian e vou dar uma ideia aqui é, como passar, como que você pode contribuir para o projeto. É, eu vou considerar que você já sabe o que é o Debian, então eu não vou explicar aqui como que o Debian foi criado, é, de onde veio o nome das distribuições, essa parte eu vou pular. Caso você não saiba, você pode, é, essa parte, você pode obviamente pesquisar na internet, e existem várias várias palestras é, mais básicas relacionadas, sobre, relacionadas à criação do Debian. Se vocês entrarem no site debianbrasil.org.br Lá vai ter um link de apresentações é, e daí tem vários slides que vocês podem baixar e olhar. Inclusive, tem palestras aqui na DebConf anos anteriores explicando o projeto. Bom, é, para você se tornar um, um contribuidor para o Deb, você pode é, se registrar num sistema é, chamado Contributors, para que todo, toda a contribuição que você fizer fique registrada no projeto. Mas você também pode é, contribuir de forma anônima. Você não é obrigado a se registrar nesse site para passar a contribuir. A vantagem de se registrar é que se no futuro você quiser se tornar um, um contribuidor oficial, como um Debian maintainer ou um Debian Developer, você vai ter lá um log das contribuições que você fez para, para o projeto. É, mas de qualquer forma, se você não quer passar por esse processo é, de se registrar, de... de, de de estar logando todas as contribuições que você faz, não tem problema, as contribuições anônimas são aceitas da mesma forma. O primeiro passo para contribuir com o Debian é com o empacotamento de software. É, eu também vou pular essa parte aqui, porque o empacotamento de software dá uma palestra exclusiva só sobre esse tema. A gente também tem vários slides sobre isso lá no, no site. E vocês podem acessar o site debianet.com.br que é mantido pelo desenvolvedor oficial é, brasileiro chamado Heriberto, Heriberto, Mota, em que ele ensina como você é, pode é, empacotar softwares para o Debian. Esse assunto é bastante longo e, e, e o empacotamento é, não é a principal forma de você contribuir com o Debian, mas é uma das mais importantes, porque afinal o Debian é formado por, por um conjunto de pacotes, então é preciso pessoas desenvolvendo esses pacotes para que a distribuição, funcione. Então eu vou pular empacotamento e vou entrar é, na questão de, de como contribuir de outras formas que não o empacotamento. Então a primeira coisa que você pode fazer, obviamente, é instalar e usar o Debian. É, se você quer contribuir para o Debian, mas você não usa, aí fica difícil. Então realmente você tem que baixar, é, instalar ou pedir para alguém, que, para alguém instalar para você e passar a utilizar. Quando você começar a utilizar o Debian, é, inclusive você pode utilizar ele com outro sistema operacional no teu, no teu computador, no, no teu notebook. Você pode ter os dois sistemas operacionais e na, no momento que você liga o computador, você escolhe se você quer ir para o Debian ou para outro sistema, como por exemplo o Windows. Eu, os dois sistemas convivem, é, podem conviver no mesmo computador, na mesma máquina, mas a diferença é que você vai escolher para onde você vai naquele momento. Então, se você vai fazer alguma coisa que não, não necessita de uma ferramenta exclusiva para o Windows, você pode entrar no Debian para navegar ou para usar outras ferramentas, para acessar a internet e tudo mais. Então, já é uma maneira de você se acostumando é, a utilizar o Debian, se você não tem um hábito. Quando você estiver instalando, você vai estar testando o instalador do Debian. Então, você já está ajudando a comunidade para ver se tem algum bug, algum problema no instalador do Debian, para aquela tua máquina. Então, eu instalei o Debian nessa máquina, mas a tua, a tua com certeza vai, é, vai ser diferente. Então, se você instalar no teu computador ou no teu notebook, isso é uma maneira de testar o instalador também. Você vai aumentar a base de usuários, então quanto mais pessoas utilizando o Debian, é melhor para o projeto, obviamente. Você vai, vai estar familiarizado com o sistema GNU Linux, então se você só usa é, o Windows, por exemplo, você passando a utilizar Debian, você está utilizando um sistema operacional GNU Linux. Isso é bom para você. Isso faz bem à saúde e à sua profissão, provavelmente. E você vai estar tá ajudando na divulgação. É, se você está usando Debian, uma pessoa passa do teu lado e fala, ah, que sistema que é esse que você está usando aí? É, eu nunca vi esse sistema, o que, é que você está usando? Aí você vai acabar falando sobre Debian, vai acabar explicando é, o que, que é aquele sistema diferente, entre aspas, que você está utilizando. Então, você está ajudando a divulgar. isso é bom para a comunidade também. A outra maneira é reportando bugs. Então, se você passou a utilizar, pode acontecer de algum momento, algum software dar algum problema é, durante, durante o uso. E se isso acontecer, você pode reportar esse problema. A, a comunidade, as comunidades de software livre funcionam dessa forma. É, os desenvolvedores é, programam, fazem os softwares, os usuários testam, utilizando no dia a dia, e reportam é, eventuais problemas é, daquele, daquele software, daquele sistema. E daí voltam para os desenvolvedores, e os desenvolvedores vão corrigir aquele problema. Tudo feito de maneira é, clara e aberta, tudo feito de maneira bastante transparente. Então, se você eventualmente encontrou algum problema em algum software dentro do Debian, você pode reportar esse problema é, para que os desenvolvedores oficiais possam corrigi-lo. Os bugs, eles quando você reporta um bug, você classifica ele de acordo com o nível de problema. Então, eles, no site, vocês vão ver que tem vários níveis, como crítico, grave, sério, importante, normal, menor ou apenas um desejo que algo melhore. Então, se você gostaria que um software tivesse uma certa implementação dentro do Debian, você pode reportar uma wishlist, que é um, um, um desejo de implementação não é um, é um problema de fato, é só uma coisa que você gostaria que fosse implementado, é uma coisa nova que você gostaria que fosse implementada. Dependendo do nível de, de problema que você achar, um software ele pode ser barrado e não ser lançado na próxima versão do Debian. Se o software tiver um nível crítico, grave ou sério, ele só vai para a nova versão do Debian a partir do momento que esse bug é corrigido. E se esse software que tem esse tipo de problema, ele afeta o Debian como um todo, o Debian não é lançado até que ele seja corrigido. Ele fica suspenso até que seja corrigido. Neste nesse momento, o Debian está entrando, entrando na fase de congelamento da versão que vai ser lançada, da próxima versão. Então, essa fase de congelamento, os desenvolvedores vão procurar corrigir todos esses problemas é, críticos, graves ou sérios dos softwares, para que eles possam entrar na próxima versão que vai ser lançado esse ano. Aqui tem uma instrução como reportar um bug nesse site, debian .org bugs debian.org.bugs.reporting. Tem uma orientação lá de como que você faz para reportar um bug, um problema que você encontrou. Às vezes o problema que você encontra não é relativo ao Debian, mas é relativo ao software em si. E daí, a, a, a, é, você tem que reportar esse problema para o criador do software e não para o Debian. Mas, caso isso aconteça, é, o pessoal vai te orientar é, como reportar esse problema para o criador do, do, do software em si. O Debian possui um sistema chamado Bug Track System, em que você, quando você relata um bug, ele fica registrado para sempre no sistema do Debian. Por isso que eu falei que todo o desenvolvimento é transparente, porque se você relata um bug, automaticamente ele vai ficar registrado no sistema, e toda a discussão em cima daquele problema, daquele bug, vai estar lá registrado é, oficialmente, até que ele seja corrigido. Então, depois eu vou mostrar aqui um, um relatório de bugs do Gimp, por exemplo, em que você tem todo o histórico lá do que está pendente, do que já foi resolvido, é, quais são os bugs em cada nível, e por aí vai. Então, você pode acompanhar como que está sendo é, resolvido o teu bug. O sistema cria um número, cria um identificador único, em que, a partir daquele momento, aquele bug vai ter um número é, registrado para que você possa acompanhar é, esse problema. Obviamente, se você reportou o bug, mas você também sabe como corrigir esse bug, você pode enviar um patch. Um patch é uma correção. Então, você encontrou um determinado problema e você é um desenvolvedor, é, mesmo que não seja um desenvolvedor do Debian, mas você sabe como resolver aquele problema, você pode enviar essa correção, o desenvolvedor Debian vai é, analisar a sua correção, e se ela for aplicável, ele vai aplicar e vai te dar os créditos daquela correção. Então, se você não é desenvolvedor Debian, você não pode aplicar a correção, vai depender que passe por esse desenvolvedor, mas se ele aplicar, ele vai te dar os créditos. Então ele vai falar, ah, fulano de tal, ou fulana de tal, enviou uma correção, e graças a essa correção, esse bug, determinado bug foi resolvido. É, então você também pode participar das correções dos, dos eventuais problemas que apareçam. Você pode escrever documentação para o Debian, Seja uma documentação oficial ou não. Se for uma documentação oficial, ela vai entrar no site do Debian. Mas você pode escrever manuais, tutoriais, how tos ou fax para o Debian. É, fax é pergunta, perguntas... É, perguntas frequentemente feitas, está né? é, em inglês. Frequently asked questions, para ser mais exato. Então, você pode escrever manuais para o Debian, colocar na internet para que as pessoas possam acompanhar aquele tutorial que você fez e, e você vai estar ajudando a comunidade. Você pode escrever em português ou pode escrever em inglês ou em qualquer outra língua que você domine. Se você escreve documentação para o Debian, você também vai estar ajudando a comunidade a, a passar a utilizar mais o sistema. Você pode escrever um, um manual, um tutorial, um texto, é, um material seja ele técnico ou não técnico, então, por exemplo, sobre como utilizar uma determinada ferramenta, como instalar um determinado software, ou pode ser sobre algo não técnico, como, não sei, é, por exemplo, como desenhar alguma coisa do GIMP. Isso é um manual não técnico, é, não técnico em relação à, à programação, né, mas você tá, vai estar tá ajudando também a quem quer passar a utilizar o GIMP ou outra ferramenta de edição. Ele pode ser do nível básico, avançado, não tem problema, não precisa escrever nada avançado se você não não quer. Você pode escrever algo básico, porque sempre tem alguém começando a utilizar é, no Linux, a utilizar Debian. Então, se você escreve um material básico, também vai ser bastante útil. Mas se você quer escrever algo avançado, também vai ser muito bem-vindo. E você pode fazer uma publicação escrita, é, é, publicar um blog no teu site. Ou, como está sendo bastante utilizado hoje em dia, fazer um vídeo sobre, sobre esse material. Hoje tem vários canais no YouTube ensinando é, de maneira visual, né? Como que você faz determinada, faz determinada coisa no Debian. Então, você tem a facilidade de fazer vídeos, de, de, de falar né, em vídeos. Também é legal publicar isso aí no, no, teu, no teu vlog ou no teu canal do YouTube e por aí. Você pode ajudar dando suporte a outros usuários. Obviamente você pode perguntar ou você pode ajudar, né? Pode responder. O principal meio de comunicação para tirar dúvidas hoje, oficialmente, é a lista de discussão Debian Use Português. então o link é listesdebianorgdebian user português. Então a comunicação oficial do Debian é feita por e-mail, lembra do e-mail, aquela ferramenta antiga? que a gente usava no passado. Então, o Debian continua usando bastante e-mail. O Debian também usa bastante IRC, mas isso de maneira oficial. Então, se você perguntar para qualquer desenvolvedor, é, desenvolvedor quais são os canais de comunicação oficiais do Debian, ele vai te responder canal do IRC ou lista de discussão, é, ou seja, ou e-mail. Mas existem hoje é, comunidades e pessoas que, que organizam espaços não oficiais como, por exemplo, espaços em páginas de Facebook, em grupos do Facebook, em canais do Twitter e em canais do Telegram. Eu mesmo faço parte de um grupo que administra um canal do Telegram chamado Debian Brasil, que é para tirar dúvidas é, dos usuários. Então, esse canal, esses canais em, em mídias sociais fechadas, como Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, eles não são oficiais do Debian porque eles usam ferramentas proprietárias ferramentas fechadas, ferramentas não livres. Mas, lá nesses canais, provavelmente, você vai encontrar pessoas que podem te ajudar e que você também pode ajudar outras pessoas. Mas, sempre mantenha é, em mente que o canal oficial do Debian, são as listas de discussões é em lists.debian.org. Você pode ajudar a divulgar o Debian, é, como eu falei, uma maneira de divulgar é você utilizando o Debian. Mas você pode falar sobre Debian em locais para pessoas que não conhecem. Né? Como por exemplo, sei lá, um sindicato, se você faz parte de um sindicato, na universidade, numa faculdade, numa escola, é, num grupo de igreja. Enfim, onde tiver usuário de computador por aí, você pode falar sobre Debian e divulgar Debian. Você pode palestrar sobre Debian, não precisa ser contribuidor oficial. Se você tem domínio sobre o assunto, sobre Debian é, ou uma determinada ferramenta dentro do Debian, você pode palestrar sem problema nenhum, não precisa pedir autorização a ninguém. Contanto que você não fale bobagem, não fale nada errado, não tem problema, você pode palestrar sobre Debian é, livremente ou falar para as pessoas sobre Debian. Só tomar cuidado para não, falar, não passar nenhuma informação errada que acabe atrapalhando o projeto. Mas, fora isso, a gente sempre convida as pessoas que falem sobre Debian, que falem sobre software livre em locais com várias pessoas, né? com, com, com usuários. É, você pode, se você não, não quer palestrar ou não, não tem... Não, não, enfim, você não gosta de palestrar, você pode chamar pessoas da comunidade para palestrar no teu evento. Por exemplo, você organiza uma semana acadêmica da faculdade, e você gostaria que alguém falasse sobre Debian. Então, você pode convidar alguém da comunidade que vai lá, e essa pessoa vai lá falar sobre Debian. Obviamente, de forma gratuita, ninguém vai cobrar nada para falar sobre, sobre sobre Debian, sobre software em geral. Só que, na maioria dos casos, o pessoal pede uma ajuda para, é, por exemplo, pagar passagem, hospedagem, alimentação. Então, digamos que você estudou na faculdade aqui em São Paulo e você quer trazer um palestrante como o Heriberto que mora em Brasília. Ele não vai te cobrar cachê, não vai te cobrar é, nada para palestrar, mas ele vai pedir que você ajude pagando a passagem, a hospedagem e a alimentação, porque ele não, não, vai pagar do, do, não vai poder pagar do bolso dele para ir palestrar no teu evento. Isso é, isso é uma norma, é uma regra geral em comunidades de software livre. A gente mesmo está palestrando aqui na Campus, obviamente, sem cobrar nenhum cachê. Às vezes as, as pessoas perguntam, né? Um palestrante cobra? Pra, para poder palestrar na Campus Party, é, é, tem algum cachê, alguma coisa? Não, não tem, mas no meu caso, por exemplo, eu ganhei a passagem para vir aqui, a passagem, a hospedagem e alimentação para vir palestrar aqui. Então, isso é de praxe e, e se você virar um palestrante, isso vai acontecer com você também, com certeza. Uma forma de, de divulgar também é você usar materiais é, do Debian, né? Por exemplo, camiseta, como essa aqui, com a logo do Debian. É, adesivos e, é, e outros materiais promocionais que a gente faz. Nós criamos um, nós temos uma comunidade em Curitiba chamada Comunidade Curitiba Livre e que a gente fez uma uma loja entre aspas para vender para vender material para quem quisesse. Então esse dinheiro arrecadado com a venda do material, ele o lucro, né? Ele reinve, ele é reinvestido em eventos de software livre em Curitiba. Então, vocês podem comprar camiseta, chaveiro, cordão de crachá, adesivo e tudo mais, lá no site, que é livre.org.br. Se estiver fora do ar agora, é porque a gente vai produzir novas camisetas para poder vender em breve. Mas a ideia é que, que vocês possam comprar lá e o dinheiro é, fique, será utilizado dentro da comunidade mesmo para organizar atividades que a gente faz por aí. Então, usar camiseta, adesivo do Debian sempre é legal, sempre ajuda a divulgar também. A nossa espiral é bastante conhecida, né? Dentro, dentro da comunidade de software livre. Vocês podem, vocês podem ajudar com publicidade. Então, se você gosta de escrever, tem facilidade de escrever, é, você pode contribuir para o time oficial de publicidade do Debian. Esse time, ele, ele é um time internacional, então, é, tem pessoas de vários países e a língua que as pessoas conversam lá é em inglês. Então, para poder contribuir com o time de publicidade, é necessário você, é, pelo menos, trocar e-mails em inglês. Não precisa falar em inglês, porque as conversas acontecem por e-mail, mas tem que ter ali um conhecimento da, da língua. Então, você pode ajudar a escrever os, os, as notícias para o Debian, é, os releases né, que são publicados. É... Basicamente existem quatro canais, que é o Debian Press Release, que é um, um, um informativo que sai de tempos em tempos sobre o Debian, com várias notícias. Tem um Debian Project News, que são as notícias é, esporádicas que saem ali sobre Debian. Tem um Debian Beats, que, são, que é o blog oficial do Debian, com, com notícias pequenas também, mas, só que notícias mais genéricas. E tem o um Debian Micro News, que é basicamente um, um site que aponta para outros sites com notícias sobre Debian. Então, se você escreveu um, um, um texto sobre Debian, sobre alguma coisa que você quer publicar, você manda lá o link para o Debian Micronews e o pessoal vai linkar lá no site o, o texto que você publicou. Se você não quer escrever em inglês, é, você pode contribuir para a comunidade brasileira através do blog debiambrasil.org.br. Vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem um, uma parte lá de notícias, em que vocês podem contribuir em português mesmo, com texto em português, para a gente publicar lá. Outra forma de contribuir para o Debian, é organizando eventos focados no Debian. Todo ano, o Debian, o Debian completa aniversário no dia 16 de agosto, então, as comunidades do mundo inteiro organizam é, festas de aniversário, chamado Debian Day, para celebrar mais um ano do, do Projeto Debian. Você pode organizar um Debian Day na sua cidade. Você pode fazer sozinho ou chamar algumas pessoas para se juntar a você na organização. E você cadastra a sua cidade lá no, nesse site, na .debian Day. Você coloca a sua cidade como uma cidade participante, e lá você vai poder informar o que, que vai ter no, na, de evento na tua cidade. Nesse dia, né, no dia do aniversário do Debian. Então você pode colocar, a gente vai se reunir, a comunidade vai se reunir aqui na minha cidade. Para comer uma pizza e celebrar o aniversário do Debian, por exemplo. Isso já está valendo, você ir para um bar, celebrar. Ou para uma pizzaria, ou para um restaurante, celebrar o aniversário do Débia. Já é legal, já está valendo. Ou você pode organizar um evento com palestras e oficinas sobre Debian. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas se você tem um grupo legal e tem um público interessado, você pode organizar um evento com palestras e oficinas sobre Debian. Um evento um pouquinho maior, né? Então, não tem tamanho do evento para você celebrar o aniversário do Debian. Vale desde vale desde de, de um encontro em um bar, em um restaurante, até um evento com palestras e oficinas focadas em Debian. Então, já deixo o convite para que vocês... É, se juntem as pessoas que celebram o aniversário do Debian no dia 16 de agosto ou, na, ou no sábado mais próximo. É maleável essa data aí. Às vezes, dia 16 de agosto, na maioria das vezes, né? Dia 16 de agosto cai durante a semana, então é mais fácil empurrar a celebração para o sábado para todo mundo poder participar, né? Outra maneira de celebrar o Debian é fazer uma festa de lançamento da nova versão do Debian. Então, esse ano, a gente vai ter o lançamento da nova versão chamada Buster. Então, você pode organizar na tua cidade uma release party, ou seja, uma festa de lançamento da nova versão do Debian. Da mesma forma, você entra lá no site, é, a gente vai fazer uma chamada sobre isso em breve, você cadastra a tua cidade e fala ah, que vai ter uma festa de lançamento, que também pode ser desde encontrar o pessoal para comer uma pizza, até ter palestras sobre Debian. É o o formato do Debian Day, no momento o pessoal faz mais um encontro social nesse dia. Encontro social para ir para um bar, para um restaurante, para pizzaria, enfim. Para celebrar a chegada de uma nova versão do Debian. E vale lembrar que a sua cidade fica listada lá com várias outras do mundo inteiro como uma participante dessa, dessa celebração. Se você tem facilidade em elaborar material gráfico, você também pode contribuir. Então, você pode produzir materiais como logos para camiseta, para papel de parede, para é, mascotes, mascotes para o Debian, desenhos, logos e tudo mais. Utilizando o Debian como, como, como fator principal, né? como modelo principal. Então isso é legal, às vezes tem pessoas aqui que não têm conhecimento técnico é, de desenvolvimento de software, mas gosta de desenhar. Ah, pô legal, vou produzir um modelo para camiseta para o Debian. Então você coloca num repositório, que pode ser esse site aqui, o collab.debian.net. Você coloca a tua arte lá como uma arte é, aberta, né, que as pessoas podem usar e adaptar livremente. Usando uma, uma licença como a Creative Commons, por exemplo. Você deixa lá no site e as pessoas vão poder pegar, baixar aquela tua arte e utilizar para fazer o material próprio. É, lá no site, por exemplo, a gente colocou o desenho dessa camiseta, que é simples. Mas está lá para quem quiser baixar e utilizar e produzir sua camiseta por aí. Então, tem contribuições do mundo inteiro, de pessoas que desenham, que gostam de fazer materiais gráficos, que deixam lá nesse repositório. Se, sempre lembrando que tem que ser um, com a licença aberta, para que as pessoas possam utilizar e readaptar o teu material. Assim como acontece com o software livre, né? Aqui vem a parte final de como que você pode ajudar o Debian, que é uma parte bastante importante hoje, que é ajudar na tradução do sistema. Então, o Debian ele é um sistema operacional universal, utilizado no mundo inteiro. E para facilitar o uso, existem equipes que traduzem o Debian para várias línguas. Então, a gente tem uma equipe no Brasil que traduz o Debian para português no Brasil, para que usuários que não têm facilidade com o inglês possam também utilizar, possam ler em português e ter mais contato com o sistema. Se vocês entrarem na, na, nesse endereço aqui, wiki.debian.org, barra Brasil, barra traduzir, lá tem uma orientação de como que você pode contribuir na tradução do Debian. Não precisa ser proficiente em inglês, se você tiver um conhecimento que ajude na tradução, já está valendo. Até porque você vai escrever bastante, vai ler e escrever bastante. Então, não se preocupe em ser proficiente em inglês, se você errar uma tradução, é, as pessoas vão revisar a sua tradução e se tiver algum erro, elas vão corrigir. Não precisa é, ter, ter medo de errar na tradução. Existe o papel dos, dos tradutores e o papel dos revisores. Os revisores estão lá justamente para que não, os erros eventualmente não aconteçam e você vai aprender cada vez mais com essas correções. E você pode traduzir, basicamente, cinco áreas dentro do Debian. A primeira delas é a descrição de pacotes. Então, quando você abre um pacote no Debian e você vê o que aquele pacote faz, se ele tiver em português, é porque o time de tradução do Brasil fez aquela tradução. É a primeira coisa que você pode ajudar a contribuir. Existe uma ferramenta web que que ajuda na tradução e que você tem o texto lá em inglês e na, na caixa de abaixo você vai colocar a tua tradução em português e depois as pessoas vão revisar e vão comentar em outras áreas dentro dessa ferramenta. Outra coisa que você pode ajudar a traduzir é o instalador do Debian, como eu comentei lá, né? Você pode instalar o Debian, o Debian para passar a utilizar, mas algumas pessoas não sabem inglês na hora de instalar, então se está em português é porque o time de tradução foi lá e traduziu toda aquela parte lá. É, para facilitar a instalação. Outra parte que você pode traduzir são aquelas telas que... De, de, a, aquelas telas que, que ajudam na instalação de, de um determinado software. Então, quando você está instalando alguma coisa que ele pergunta alguma configuração, alguma, algum detalhe, essa, essa telinha lá, essas telas que estão lá é, perguntando alguma configuração específica para aquele software, também é traduzido pelo time de tradução, tradução oficial do Debian. Você pode ajudar a traduzir as páginas de manuais. Isso é bastante importante. Então, quando você faz man, no um terminal, né? faz man o nome do pacote, se você vê lá que está em português, é porque o pessoal está trabalhando naquela tradução e está sempre atualizando esses manuais. E, por fim, é, a parte que eu considero bastante legal é ajudar a traduzir o site do Debian. Então, quando você digita lá debian.org.br, ele vai reconhecer o teu browser, o teu navegador, como, porto, como em português, que você é um leitor em português, e ele já vai abrir a página em português para você. Então, é, o, é, é uma parte bastante importante, porque o, o site do Debian é a porta de entrada para muitos usuários que não conhecem a distribuição. Então, é sempre, é, sempre é importante ajudar a traduzir o site, manter o site traduzido e atualizado, e a gente precisa de bastante pessoas ajudando. Porque são muitas páginas que precisam ser traduzidas. E acontece de quando o pessoal quando o pessoal atualiza em inglês, você já recebe um aviso, né, se você está ajudando a traduzir, que aquela página tá, aquela página em português está defasada. Então você vai lá e atualiza uma tradução. Então o site você pode traduzir desde o zero, a página, a, a, a página específica desde o zero, até só apenas atualizar uma tradução. Tem esses dois papéis lá que você pode fazer. Essas são basicamente, basicamente as maneiras que você tem para contribuir com o Debian. Eu vou aproveitar o espaço para divulgar aqui que esse ano nós estamos organizando um o encontro, um encontro Mundial de Desenvolvedores e Desenvolvedoras do Projeto Debian que acontecerá em Curitiba de 21 a 28 de julho. É, esse é o principal encontro da comunidade Débia, ele acontece uma vez por ano em um país diferente, então ele é itinerante. Ele já aconteceu aqui no Brasil em 2004, lá em Porto Alegre, e esse ano vai acontecer aqui no, aqui no Brasil novamente, só que em Curitiba. Eu moro em Curitiba, é, faço parte da organização local, e a gente tem aqui um grupo de pessoas que estão trabalhando na organização. Se vocês acessarem o site debconf19.debconf.org, vocês vão ver todas as informações necessárias sobre como se inscrever. O evento ele é gratuito, você não precisa pagar a inscrição para participar. E ele é aberto a todos. Mesmo se você tem pouco conhecimento sobre Debian, ou quase nenhum conhecimento sobre Debian, você é bem-vindo no evento. Se você já é um contribuidor há bastante tempo, também você é bem-vindo ao evento. Bem-vindo e bem-vinda, né? Tanto é, qualquer pessoa é muito bem-vinda ao evento. Então você pode se inscrever lá e, e participar, como eu falei, é gratuito. E existe no site a possibilidade de você solicitar uma bolsa para você participar do evento. Então quando você faz a sua inscrição, você pode pedir uma ajuda para pagar suas passagens, a hospedagem e a alimentação tudo, né, os três, ou apenas um. se é, pode pedir para uma coisa só. Então você, ah, eu consigo bancar minha passagem, mas preciso da alimentação e hospedagem. Você pode solicitar lá e o pessoal vai analisar é, se pode te ajudar ou não. E se der certo, eles vão, vão, vão te dar ok. No caso das passagens, é, eles vão pagar tua passagem até Curitiba e de volta. E alimentação lá no restaurante que a gente está organizando. E a hospedagem no hotel, onde o pessoal vai ficar todo hospedado. Tem alguns, alguns grupos né, que, são, que, que são ajudados. Então, por exemplo, tem o, o, uma ajuda para quem já é contribuidor e quer participar da Debconf Tem uma ajuda para quem vai conhe quer conhecer mais sobre o sistema operacional e quer passar a contribuir. E tem uma ajuda para a diversidade também. Para incentivar que aquelas minorias dentro da área de tecnologia, participem do Debian, como, por exemplo, mulheres. Então, quem é mulher pode solicitar, é, quem se identifica como mulher, né, melhor dizendo, pode solicitar uma ajuda para participar do, da Debian Conf, e há é uma parte lá do orçamento que é destinado a isso, ao incentivo de mulheres trans ou não, a, a, é, e outras, outras minorias a participarem do evento. Então, tem uma, bastante, tem uma parte bastante importante lá sobre diversidade. Porque, para o Debian, quanto mais diversidade existe no projeto, melhor. Quanto mais é, mulheres participando, é, e outras minorias, pessoas trans. É, infelizmente, a, a, a, participação, a participação no Debian, hoje, a maioria são de homens brancos do hemisfério norte, né, da Europa e Estados Unidos. Então, a gente quer aumentar essa diversidade, trazendo pessoas de outros países, de outras regiões, pessoas que se identificam com outros gêneros, que não apenas homem branco, cis, mas que pessoas que se identifiquem com outras, outras possibilidades e de outros países que não têm muita participação, no Deb. Então, quanto mais diversidade a gente tiver no projeto, melhor. Então, os brasileiros são sempre muito bem-vindos e bem-vindas para participar também do evento. Não deixem de participar, porque essa oportunidade é bastante rara de a gente ter um evento internacional aqui no Brasil. Eu deixo aqui meus contatos, para quem quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais livres, minhas redes sociais fechadas, né, que, eu tenho, que eu tenho usuário. Meu e-mail é phls.phls.org. Pode entrar em contato comigo que eu teria o maior prazer em responder. A gente tem aí uns 10 minutos ainda, para quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir o espaço. Tem um outro microfone? Já vai chegar aqui o microfone. São 10 minutos? Acho que tem aqui. E aqui. É, boa tarde, Paulo. Eu me chamo Carlos Nascimento, sou professor de informática, João Pessoa Paraíba. Eu estava no outro palco do outro lado e quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai ficando é, reclamando demais e contando a mesma história. Eu vou contar só uma pequena história aqui para falar. O Software Livre sempre teve um palco dentro da Campus Party. Isso era presença sempre. Quem estava na outra palestra da menina que estava falando sobre software livre, viu também eu falando esse depoimento. E aqui na Campus Party, a gente viu cada vez mais regredindo esses palcos. Tanto na minha região nordeste, de onde eu vim, João Pessoa, Paraíba, se teve em Recife uma, uma, um palco de software livre, onde eu tive a grata e o prazer de levar os meus alunos para conhecer e ver e debater com vários, várias pessoas que estudavam, e se dedicava a um software livre. E o que a gente vê é o software livre cada vez mais sendo é, uma, uma degradação do software livre dentro da Campus Party. Porque, Me desculpem, mas eu acho que é, que é, que é imoral o um negócio desse, que tanto contribui o um software livre hoje para essa diversidade, para que as pessoas consigam ter contato com um software que não vai te escravizar. E aí eu peço que a comunidade software livre faça pressão para vir para a Campus Party para ocupar de novo o espaço que a gente tem. Porque a gente vê meia peteca de, de palestra que tem aqui falando nada. E o que é importante mesmo, que é para você vir e tirar, passar o conhecimento e repassar o conhecimento como o software livre faz, não se tem. Então, campus parte, software livre de volta. Campus, software livre de volta aqui. É exigência da gente. E a, e a comunidade, campus, daí a comunidade de software livre, vamos pressionar. Somos uma maioria, sempre a gente esteve aqui. Desculpa o desabafo. Eu apoio a tua reivindicação. Deixa eu abrir um site aqui. É, só um pouquinho. Obrigado. Aqui. Está cortando um pouquinho, mas acho que dá para dá pra ver ali que fica melhor para eu ler aqui. Hum... Ah, tá fora do outside. Eu fui curador de software livre aqui na campus, desde... Eu passei por da campus alguns anos, eu, eu fui o último curador de software livre aqui na campus, e de fato a gente tinha um palco exclusivo de software livre, e que o papel do curador era montar a programação de software livre. Então, as últimas edições que teve palco de software livre, eu era responsável por montar a programação. Não sei se você sabia disso. É aí Então... Também foi uma coisa que a gente perdeu, de fato, o palco exclusivo. Havia um palco exclusivo de desenvolvimento, um de, outro de redes de segurança, e cada área tinha o seu palco exclusivo, e um deles era de software livre. E esse palco vinha porque, quando a Campus Party veio para o Brasil, quem trouxe foi o pessoal que organizava o Feasley, que é o principal evento de software, um dos principais eventos de software livre do Brasil. Então foi esse pessoal que trouxe o, a Campus Party para o Brasil. Então, tradicionalmente, havia esse palco de software livre. De fato, a gente perdeu o espaço. Quando você tem um palco exclusivo, além de ter mais conteúdo, você tem um certo destaque, né? porque você fala em palco de software livre. Hoje, o que a gente tem são algumas palestras espalhadas pela grade em geral. Esse modelo do fim do palco, acho que tem umas três edições mas eu também lamento a per, a, a perder esse, esse espaço exclusivo. É uma maneira que a organização atual pensa, da, da Campus, de que não é necessário ter um palco exclusivo de algumas áreas, como desenvolvimento, como redes de segurança, e também como software livre. Pessoalmente eu discordo, eu acho que seria melhor ter sim um palco exclusivo de software livre, especialmente com temas é, técnicos, filosóficos e sociais, e a gente vai tentando ocupar o espaço que a gente consegue. Hoje eu não sou mais curador aqui da campus. É, eu ia mostrar o site, que a gente tinha um site exclusivo sobre software livre na campus. Que era um site onde a gente colocava a programação das palestras de, de, de software livre que aconteciam na campus. Eu ia mostrar para quem não conhece. Mas, de fato, é uma pena a gente ter perdido esse espaço. Mas é uma, uma maneira diferente de pensar da, da atual organização. E que eu vejo muito sobre startup, empreendedorismo, e em algumas outras áreas foi se perdendo ao longo do caminho. O é, empreendedorismo de startup, existe bastante espaço hoje na campus, mas infelizmente, Software Livre perdeu consideravelmente a quantidade de espaço. Mas fica aí o nosso pedido, né para que quem sabe um dia volte. Obrigado pela contribuição. Tem uma pergunta aqui, eu acho. Boa tarde. Parabéns pela palestra, é... uma dúvida que ficou aqui na minha cabeça é porque eu tenho muita vontade de contribuir com o Debian, eu estou mais familiarizado com o processo de contribuição com a distribuição do Fedora, só que eu... lá a gente tem um sistema de equipes e times, onde eu sou orientado para fazer o que eu sei fazer e eu entro em contato com pessoas que também são da minha área e sabem fazer melhor para, tipo... Lá eles chamam de mentores, mas é realmente para me conduzir e ajudar a contribuição. E eu queria saber se o Debian ele tem algum sistema parecido para poder ajudar e abarcar essas pessoas que estão querendo entrar no, no desenvolvimento da distribuição. Tem, a gente tem desde os times, que deve ser parecido com o que você comentou, Vou pesquisar aqui. Eu nunca lembro o, o, o link de cabeça. Aqui é uma página dos times, dos times oficiais do Debian. Então tem lá o time de publicidade, o time de, de tradução, o time, o time que faz o lançamento do Debian. Tem vários times que você pode participar, pode contribuir. Dentro disso que você falou, ah, eu tenho um conhecimento para tal coisa. Então, eu quero me juntar ao time e tal. Tem o time de Python, por exemplo, que é o time que trabalha com empacotamento de softwares feitos em Python para o Debian, e por aí vai. Aí, normalmente no começo, quando você está começando, você não sabe muito bem para que time você vai, né? Para que grupo de pessoas você pode ajudar. O ideal é você conversar com o desenvolvedor Debian, para ele te orientar e você aprender o empacotamento do Debian. E se for o caso, se você quiser virar um empacotador de fato, você passar pelo processo de, de virar deve mantainer e Demi-Developer depois. E ele vai, te, ele vai ser o teu, o teu padrinho, digamos assim. Né? Ele vai te orientar ali para... O teu sponsor, como a gente chama, para te orientar, ó, você está fazendo o pacote da maneira certa, não, você não está fazendo o pacote da maneira certa, corrigir isso, corrigir aquilo. E ele vai te orientando. Depois que você se torna desenvolvedor oficial, aí fica mais fácil você se identificar com o grupo que você queira colaborar e participar. Mas independente disso, independente de ser um colaborador oficial, você pode contribuir da mesma forma, entrar num grupo desse, num, grupo desse, num time desses aí e, e, e participar. É, mas no começo, normalmente você acaba procurando uma pessoa, por exemplo, aqui no Brasil, né, um de nós aqui no Brasil, para pegar algumas orientações. É, eu estava mostrando lá, na, eu falei lá na, na minha na apresentação, em que você, se você se registrar, você pode ter logado as contribuições que você já fez para o projeto. Essa aqui é a minha página, só como exemplo. Então, eu já ajudei o tempo de publicidade, ajudei na tradução, ajudei em empacotamento. Então, vai registrando lá quando que eu comecei e qual foi a minha última atualização dentro daquela contribuição. Isso é legal porque funciona meio como um currículo, né? De teu currículo, teu currículo dentro do Debian para você mostrar como que você contribuiu. É uma outra página que é a página do Roberto sobre como se tornar um desenvolvedor oficial do Debian, que eu citei na, na o link. Aqui tem como uma página do Roberto como fazer você aprender a fazer empacotamento. Ele tem os vídeos ali mostrando em português. Essa aqui é a página de bugs do GIMP. Como eu falei, todo bug registrado, ele fica disponível para você ver qual problema foi relatado é, sobre o bug do GIMP no Dermia, né? Então você tem lá, de grave tem um, um reporte de importante tem sete. E daí você pode entrar em cada um desses links aqui, e ver o que, que a pessoa está relatando de problemas ali do GIMP no Debian. Esse é só um exemplo, né? Aqui é o, foi o último concurso para escolher o tema oficial da nova versão do Debian. Como eu falei, se você gosta de desenhar, se você gosta de, de produzir material gráfico, você pode participar do concurso que escolhe o próximo tema é, que, será, que será usado na versão do Debian. Nós tivemos um brasileiro, o Valécio Brito, que alguns anos atrás ele foi escolhido, o tema dele foi escolhido como o tema do Debian. Para quem usou era aquele tema que tinha um, um espaço, tinha umas espaçonaves, umas estrelas. Então aquele tema lá que ganhou o concurso foi desenvolvido pelo Valécio Brito, um brasileiro aqui, colega nosso. Esse aqui é a explicação sobre como pedir bolsa para, para participar da Debian Conf. Então tem lá ele explicando o que é essa bolsa, o que, é que você vai ter direito dizendo aqui se aplica e aqui a parte de diversidade, né? Explicando quem quem pode pedir, mulheres, cis, trans, queer, não binário e por aí e por aí vai explicando é residentes no país da África, é, da Austrália e outros países aí que tem pouca representatividade, infelizmente. Pessoas acima de 35 anos, né? Os velhinhos como eu podem pedir bolsa também. <risos> Ano passado eu fui para a DebConf Taiwan, aí eu entrava lá acima de 35 anos, residente no Brasil. Então já era duas, duas vantagens para pedir. Né? Então tá aí, quem quiser ler mais pode consultar o site da DebConf para ter uma ideia melhor. Ah, o site da Campus, está é, fora do ar mesmo. Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês, agradeço quem assistiu esse vídeo, estivesse assistindo agora ao vivo ou assistindo no futuro. E fica aí o convite para quem quiser contribuir com Débia, não se sinta intimidado ou intimidada. Você pode passar a contribuir de qualquer forma, o importante é só querer. Não precisa ser um programador, não precisa ser uma programadora, não precisa ser um nerd ou uma nerd. Basta você querer contribuir com Débia de alguma forma e você será muito bem-vindo ou bem-vinda. Valeu? Obrigado a todos e até a próxima.